Lhe recordamos que o seguinte espetáculo é às sala 12 e meia calha principal para cavalo. E acabou o espetáculo e agora vamos comer a pizza. E temos aqui as pizzas que eles têm 8h50 cada pizza. Estamos a ver pizzas e sanduíches. Ora uma foto de pessoas, tirei para essas fotos e aqui as coisas pronto. Mas diz lá, esta boa esta para mim. Estas duas pizzas? Está bem, ok. os amigos e agora vamos à hora da paparoca. cá temos as nossas pizzas que já vieram estão a ver? aqui as pizzas é? Hum. a Lucília gosta da pizza agora vamos desfrutar aqui da, da comidinha quanto é que isto foi? Isso é 30 e tal euros, né? não é? sei, não interessa a Lucília já comprou um chapéu quanto é que custou o chapéu Lucília? muito quanto é que caro costou? muito caro, 5 euros Ok quem foi? <risos> e agora risa boca cheia Está com fome, isto é só pessoal de nós não comemos nada. É. E até agora, gostaste do show? O que é que estás a deixar de chum? Que bonito, foi. foi? Não fui nada, foi até o mas. Pronto, assim, é isso é que interessa. Eu vou comer é com os bomecos estrangeiros. Vamos lá, vamos lá agora comer. Uma árvore meu, amigo, por favor, é, a pizza tem que ser parte. Esta é picante, Eu já vi meus amigos que isto é, hum. Hum. Hum. Hum. Hum. é bom. Tanto É boa. É picante, ainda boa é para fazer entupir aqui as goelas Eu sempre vai para a picante até as barbas e tudo <risos> vamos lá Vamos agora queres comer aqui à vontade até já Então, de gastos, agora estou aqui a 31 euros, ou seja, hoje gastamos 9 ,30 euros em 3 bebidas e depois foi mais duas bebidas e as pizzas, que dá no total 40,60 euros, foi o que gastámos até agora, fora os bilhetes, não é, como estão a ver aqui, estamos a taberna, está a dizer que a temperatura está a 20 graus, hoje, estamos ali no salão, a ver o espetáculo, podem ver também aqui no canal, Country Scan. As películas que fizeram aí, muito bem percebem isto em espanhol. Está aqui por exemplo, este aqui do, do Bud Spencer está aqui. Olha, a gente também via este ontem à noite. E aqui foi com, o gueto foi mordido por a cobra. Hum. E aqueles ali, estás a ver? O Bud lembras-te de estão a ver este? Hum. Tem vários... Hein? Agora não sabemos que foi este, foi, foi aqui foi aqui este aqui que foi. Alton, que é com os irmãos de Alton, que é o Marcento. é com os irmãos dalton Alton, que estão fazendo a prisão. Vai ser feito aqui. Bom, este papel é para te guardar. Sim, para guardar. Agora vamos ali à, ao forte, forte pravo.